Como vocês sabem, o Banco BTG é, trabalha com os cartões Gold, Platinum e Black. E para não sair do caminho aqui, nós temos o cartão Black do BTG. Né? E esses dois cartões é o mesmo, porque o BTG ele lançou uma proposta onde você pode solicitar o seu cartão Black e você pode ter um cartão Black espelho guardado na sua casa, ou seja, caso você tenha o cartão perdido, roubado, furtado, você fica aquele desespero, que hora, quando o cartão vai chegar, pois você tem um outro guardado em casa. Logicamente que não é para você andar com os dois, porque um, os dois têm o mesmo limite ao mesmo cartão, só que é o design diferente. Né? Então, por exemplo, esse é o meu cartão titular, e esse é o cartão espelho. Eu posso deixar esse guardado e esse eu uso no dia a dia. Tá? Leandro, e vale a pena ter o cartão Black do BTG? Olha, ele é um cartão que tem vários benefícios. Tá? e o design do cartão é muito bonito também, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. O cartão ele vem com a tecnologia contactless por aproximação e você pode cadastrá-los nas principais carteiras digitais. O cartão tem o um programa de isenção de anuidade por gastos ou por investimento e você também pode contratar cartões adicionais sem anuidade. O cartão te dá quatro acessos junto à sala VIP do lounge key para o titular e os seus adicionais. O cartão, ele te dá acesso ilimitado para o titular e os seus adicionais na sala VIP da Mastercard Black também. E o BTG tem um, um programa bem legal de uso do cartão fora do país. Deixa eu mostrar para vocês. Cartão de crédito BTG Pactual, com suas compras internacionais com 4,28 cashback, com o benefício do IOF especial, igualamos o custo do IOF do cartão de crédito ao dinheiro em espécie. O parcelamento da fatura em até 24 vezes. Você consulta o dólar e visualiza em tempo real a cotação do dólar pago nas compras internacionais. As carteiras digitais estão compostas por Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Samsung Pay. O cartão tem a tecnologia contactless e você pode contratar até 7 cartões de crédito adicionais para compartilhar o mesmos benefícios com o seu, certo? O IOF especial, é, você recebe 4,28 cashback em suas compras internacionais, tendo o mesmo custo do IOF em dinheiro em espécie. Né? Então um exemplo aqui para você entender. Veja e entenda bem como ficaria a compra em moeda estrangeira equivalente a 10 mil reais, utilizando diversos métodos de pagamento neste exemplo abaixo, Tá? veja bem. Dinheiro em espécie, é, valor com a taxa, 10.110 O cartão de crédito comum, com as taxas, 10.538 O cartão do BTG, com IOF especial e um cashback de 4,28% Então eu vou 10.110 tá Certo? Então olha, dinheiro de espécie, 10.110 Cartão do BTG, 10.110 tá? Então, o cartão de crédito comum, R$10.538. Você economiza 428, é comparado a um cartão de crédito comum. É como se comparasse usando dinheiro em espécie de OEB de 1.1. O cartão está com uma promoção aí de três meses de isenção grátis. Tá? Então, o cliente que, que for usar aí tem três meses de isenção grátis. tá bom? O lounge aqui, como eu falei para vocês, são quatro acessos gratuitos, é, de graça aí para os clientes no BTG, tá ok? O cartão ele pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto e também você pode mudar ele de pontos para cashback, tá bom? Caso você repite pelo cashback, então o cartão te daria 1% de cashback em todas as suas compras. Desconto na anuidade. A cada mil reais de gasto no crédito ou é, 10 mil investido no BTG Pactual, você ganha R$10 de desconto na mensalidade do cartão. Então, a cada mil de gasto, você vai tendo R$10 de desconto na mensalidade do cartão. Se você gastar R$5.000, você vai ter R$50,00 de desconto na anuidade. Se você gastar R$10.000, você tem R$100,00 de desconto na anuidade. Tá ok? E cada R$10.000 investido, também você teria a isenção. Ou seja, dá para isentar a anuidade com investimento ou por gastos mensais. E você pode transferir os pontos né, do BTG para a Livelo ou para o Esfera. É isso mesmo que você ouviu.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 Tem e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Agora deixa eu mostrar para vocês a cada benefício que você coloca no Black do BTG. Porque ele é modular, então você vai modulando a, da forma que você acha que é interessante para você. Vamos conhecer a primeira opção do Black. Então, o Black opção número 1. Um, é o Black, conhecido como Black Base, então 30 reais é a anuidade. Ou seja, se você colocar, gastar 3 mil reais, você isentaria anuidade. Cada mil você ganha 10, ou 30 você isentaria anuidade da primeira opção. O Black Base mais investe com 1%, ou seja, o Black Base mais o investimento de 1%, você vai ganhar 1% de Invest a anuidade é 50 reais. Tá? E aí você vai fazer a continha de quanto precisaria para isentar a anuidade. BlackBase mais programa de pontos com conversão de 2,2 reais a mensalidade. O BlackBase mais investe mais mais IOF especial 70 reais. BlackBase mais investe mais mais lounge key 70 reais a mensalidade. BlackBase mais investe mais mais lounge key mais IOF especial 90 reais a anuidade. BlackBase mais programa de pontos mais lounge key. R$100 a mensalidade. Black Base mais programa de pontos mais IOF especial, R$100 a mensalidade. Black Base mais programa de pontos mais lounge key mais IOF especial, R$120 a mensalidade. Black Base mais IOF especial R$50. reais Black Base mais lounge key R$50. reais e Black Base mais lounge key mais IOF especial R$ reais são as formas de você é ter que pagar a idade E para não pagar, basta você seguir as regrinhas de mil de gasto no cartão ou investindo cada 10 mil para você isentar a idade Então, cada mil, 10 reais. Cada 10 mil investido, 10 reais. Tá certo? Então, para isentar o primeiro Black, precisaria de 3 mil de gastos para isentar ou 30 mil de investimentos para isentar o BTG. Leandro, vale a pena? É um super cartão. É um super mega banco. É, não temos o que falar do BTG, pois é um banco muito top, muito forte. E quem tem um cartão Black do BTG, como o meu, e como vocês têm aí, sintam-se prestigiados, pois você tem aí o uso do cartão fora do país, podendo igualar ao câmbio em papel moeda do Brasil. Ou seja, é, você comprando papel moeda aqui no país, é o mesmo percentual usando o cartão do BTG fora do país. Então, dá o cartão uma performance muito forte para uso no exterior. A pontuação é 2.2 pontos junto ao BTG Black, tá? ou 1% de cashback. E já os programas de pontos no e Esfera, é para onde você pode transferir os, os pontos do cartão. Então, acaba sendo muito interessante. Para quem tem um cartão como esse, te daria muito bem. Principalmente se você junta milhas, pontos, gosta de viajar, é um ótimo cartão de crédito. Tá certo? Pessoal... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Vilma Maria, um grande abraço. Ludmila Vlog, um grande abraço. Joelma Maria, um grande abraço. José Roberto, um grande abraço. Daniel Buquerque, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.